Como consequência de eu ter atualizado o Drivers, isso aqui vai ser um episódio um pouquinho cheio de travadas O que é meio desagradável, mas tudo bem, isso aqui é... Ah, uh, ok, eu sei Agora como colocar equipamentos nos cavalos O problema é... Oh, Highland Stable É exatamente esse aqui que eu gostaria de ter, mas tipo, eu preciso... Ah, uh, deixa eu... E aqui para ver se de alguma maneira dá para teleportar os cavalos até os estábulos, porque isso seria algo realmente conveniente. Ok? Eu quero levar você. Sim? Ok, beleza. Eles simplesmente caçam ele onde ele está e trazem para você. Oh, Ótimo, não. fantástico. É, yeah, tudo bem, dá dicas, etc. Enfim, pra você conseguir é, colocar equipamentos nos cavalos, tem que ser em estábulos específicos onde tem um cara que está alimentando cavalos. E é com ele que você tem que falar que você tem a chance de ter esse equipamento e não é em todos os estábulos que tem um NPC assim, o que é algo esquisito. Não há dúvida sobre isso, mas tudo bem. Paciência, Tipo, esse cara ali. Ele é o responsável especialista por fazer esse tipo de coisa. Enfim, Beedle está aqui. Ok, eu vou comprar definitivamente. Flechas, sem dúvida alguma. Uau! Uh, flechas, sem dúvida alguma. Sunset Firefly, sem dúvida alguma. Eu acho que eu não preciso de tantas, mas tudo bem. Heart Lizard provavelmente presta para alguma armadura, e Octoballon também. Ok, compras foram realizadas, agora está na hora de falar com esse cara, uh, tirar o cavalo, aí depois vou teleportar de volta, e eu não vou precisar mais tirar o cavalo no estábulo, porque ele vai ser capaz de se teleportar, o que vai ser incrível, sem dúvida alguma. Ok, ok. Blá, blá, blá. Ele dá dicas, etc. O cavalo pode ficar em piloto automático uh, se você desejar. Mas, neste exato momento, eu quero só falar com você. Ok? Tela preta. Ou, <risos> oh, oh, isso é uma tela incrível. Simplesmente, a grama, o vento... O Link, a NPC e o cavalo estão se mexendo E os três cavalos ali atrás E é aquele boi Completamente congelados no tempo uh, Sim Oh E a propósito dá pra mudar o estilo Da crina do cavalo Que provavelmente não importa Mas é yeah, essa aqui está no máximo Então não tem nenhum problema Ok E yeah, é mudar as rédeas Sem dúvida alguma e agora, acredito que eu posso simplesmente teleportar ele a qualquer momento. É, mudar a crina não faz muito sentido aqui, então fantástico. Ótimo, ótimo, ótimo. Agora está na hora de começar a explorar Hyrule Central e simplesmente dar uma surra em guardiões. Eu acho que tipo. 100%. Hum... Ok, uma coisa que eu não me lembro sobre a Lua Sangrenta É que se dá para você meio que forçar ela ao simplesmente lutar contra muitos inimigos rapidamente Porque se isso for algo, tipo, após uma sessão onde eu tô generalmente acabando com guardiões, etc Eu provavelmente seria capaz de forçar uma e pegar aquele negócio que eu deveria ter Uh, ok, um lá de cima. Link, não! Bom, isso foi menos que ideal, mas... Quer saber? Sem problemas. Eu vou pegar desta maneira. Aquele baú. Ah! Genuinamente surpreso que você sobreviveu a propósito. Oh, yeah! Agora eu me lembro porque eu me teleportei pra lá. É porque eu uh, consegui mais um espaço de armas... Com o resto que estava exatamente ali, bela, quicada daquele pau a propósito Ok, eu vou subir aqui e como resultado Com licença Não estava dito aqui que ele podia uh, se teleportar? Não De onde eu tirei isso? É algum outro equipamento específico que tem esse poder? Oh, bom, eu me coloquei numa situação desagradável aqui. Mas tudo bem, dá pra eu me descolocar dessa situação desagradável eventualmente. Ah, coisa mais inteligente... Ok, isso quebrou. coisa mais inteligente a se fazer aqui provavelmente seria de eu me teleportar de volta para aquele estábulo e pegar ele de novo. Não encostar no microfone também, isso é algo realmente bom de se fazer. Ah, quer saber? Eu vou fazer isso exatamente agora. Pera aí. Esse estábulo está mais próximo. Oh, podia ter ido para esse e seria melhor, não é? Yeah, eu deixei até um pino ali. Ó. Ah, tem tantas coisas. Tantas coisas que eu tenho a possibilidade de fazer aqui que chega a ser um completo absurdo, mas... É, eu acredito que tem quatro partes de uma armadura de cavalo que foi colocada no jogo como DLC que dá pra encontrar, então eu deveria começar a prestar um pouco mais de atenção nessas coisas. Ok, eu teleportei aqui porque tá perto do estábulo e etc, mas... Será que vale a pena pegar o cavalo, ou o ideal seria ir até aquela ponte manualmente, correndo? Eu acredito que manualmente correndo é plenamente válido, porque eu deixei algo marcado ali. Peraí, não? É na direção oposta? Peraí. Mapa... Não, é nessa direção. O mapa tava me deixando realmente confuso ali, porque ele não mexeu a posição onde o Link estava olhando. Aquilo foi esquisito, mas tanto faz. Oh, eu estou vendo o radar funcionando ali. Ou oh, eu podia ter pegado aquele Warm Darner, isso seria útil eventualmente. Quer saber? Deixa eu simplesmente lutar contra um Mobling aqui. Ok, oh, pare com isso, por favor não pare de chutar use um ataque que dê pra ok tudo bem quem mandou simplesmente ficar utilizando o mesmo ataque diversas vezes é isso que acontece simplesmente é isso que acontece a propósito eu especificamente preciso lutar contra moblins porque droga porque assim eu vou ter a capacidade de melhorar uma das armaduras que eu tenho vai ser fantástico a propósito, a impressão minha, ou oh, não, aquilo é um Wizzrobe, sem dúvida alguma, completamente preparado para tacar fogo no mundo inteiro, eu tô completamente preparado para dar umas fechadas nele, enquanto ele estiver no chão, uh, simplesmente bater nele de boa, e não dá chance dele fazer muita coisa. Ok? Eu acho que os Meteor Rods que eles têm, etc., ficam mais fortes dependendo de quantas Divine Beasts você terminou. Não tenho completa certeza sobre isso, mas eu acredito que isso simplesmente parece a zoia. Espera um momento. Quem está ali? A resposta é o Beedle, caminhando bem devagar. Ok. Você está um pouquinho longe. Do estábulo. Uh, ok. Isso, isso me interessa. Isso me interessa extremamente. Ok, Francis Cricket. Sim, é isso que eu quero. Fantástico. Novamente, eventualmente em off eu vou... Uh, fazer algumas poções de correr rápido, porque isso vai ser importante. Ok, eu estou vendo aqui que está vibrando o sensor de... Santuário. Mas onde exatamente ele está? Bom, ali tem um rhinox que eu posso enfrentar. Oh! Agora eu sei porque o jogo estava me dando pedras ali. Porque ali. Ali embaixo tem um Yaha. Será que tem alguma pedra conveniente aqui embaixo? Ok, se tiver uma pedra conveniente, isso seria realmente conveniente. Tô vendo que tem um Octorok ali que tá preparado para me irritar. Ok, tem uma pedra ali. Deixa eu me livrar daquele. Eu preciso de arcos. <risos> Coitado do pato. Um, e yeah, para falar a verdade, eu tô seguindo na direção do Rhinox, então, já. Yeah, Vai ser tranquilo. Primeiramente... Yeah! Belo arremesso! Por posso cada... Espaço de arma aqui tá começando a ficar bastante caro de se utilizar. Então, yeah, isso é o que eu tenho que ter em mente. Talvez seja melhor pegar mais espaços de arco, alguns espaços de escudo... Ah... É... Ok, eu acho que tem algumas situações onde escudos serão genuinamente úteis no futuro, então... Eu acho que vale a pena, eventualmente. Mas eu digo sem muita certeza e etc. Ah, será que eu deveria? Sim, eu absolutamente deveria. Deixa eu primeiro... Ok, não imaginei que isso fosse tão alto ali. Isso é realmente inconveniente. Para o que eu estou querendo fazer, mas tudo bem. Eu consigo lidar com essa inconveniência. Ao simplesmente utilizar com a flecha. Então, está tudo ok. Não! O baú! Ok. Aquele baú podia ter algo bom, mas eu meio que... Vou deixar isso de lado. A propósito, novamente. Eu acho que vale a pena mencionar que esses... Essas estações flutuantes aqui, só... Exclusivamente existem no Master Mode. Então, se você está confuso por algum motivo sobre o que está acontecendo aqui e você não viu isso aqui no jogo, esse é o motivo. Eu já disse isso aqui antes, mas, sei lá, vai ver que você pulou aquela parte do vídeo. Isso é algo plenamente possível. Ok, eu poderia lutar contra aquele Inox, mas, tipo, nhahaha, está bem gritantemente... Disponível aqui, e eu não vou simplesmente deixar isso completamente ignorado dessa maneira. Ah, eu tenho que simplesmente colocar isso aqui. Então, beleza. Tipo, você nem precisa apertar o botão pra colocar gentilmente no chão. Simplesmente, assim que tá na posição correta e tá tempo suficiente pro jogo decidir... É, isso é razoável. Já basta. Isso é ótimo. Ok, consegui mais uma Super pilot. Sempre algo bom. Eu acho que eu preciso disso para armaduras também. Muitas coisas são necessárias para armaduras nesse jogo. Oh, o Santoro está literalmente ali no, no nível d'água. Como é que eu não consegui ver isso? Ver isso? Boa pergunta. Ah, será que é uma boa pergunta mesmo? Eu não sei mais. É, eu estou interessado em, eventualmente, a dar uma olhada nas outras... Coisas do távulos, etc. Ok. Vamos começar aqui com uma bela flechada. fechada no Zoyo. E... Oh, yeah. Esse Hinox aqui, ele simplesmente não vai durar. Ele tá com umas armas bem fracas, para falar a verdade. Um pouquinho decepcionante, mas... O hey, que, que a gente vai fazer sobre isso? Ok. Isso aqui tá fazendo um pouquinho... Oh, yeah. Be bela tentativa. Senhor Hinox, simplesmente dando uma desmoa aí, deixa eu simplesmente, ok, e assim, uh, e assim que o Pinox simplesmente se vai em segundos, eu consigo umas armas aqui boas, ah, mas albert menos mal, mas o importante a gente conseguiu bastante, inclusive, e yeah, vocês simplesmente Consegue um monte de uh, carnes assadas aqui de graça, e eu realmente aprovo o fato de conseguir as carnes assadas de graça ali. Ok, hora de ir pro santuário antes que eu me esqueça. Aí depois a gente vai cavalgar em Harlow Central. Eu acho, eu é, eu acho possivelmente, talvez. Não faço promessas. Oh, isso carregou rápido. Oh, não é só isso? Sério? <risos> e yeah, eu acho que esse tipo de coisa não chega mais a ser um problema em potencial. Oh, não! Olha pra ele! É o guardião mais simples do mundo. Ele... Ok, pensei que ele não ia nem ter arma. Uh! Tem uma lança. Fascinante. Deixa eu... Ok, isso aqui eu já... Já é que tem. Ó, oh, qual é? Deixa eu dar uma desviada. Ok. Tem que, tipo, desviar na hora correta. Isso é importante. Oh, ele vai fazer isso? Ok, tá bom. Tô... Okay. Deixa eu equipar isso aqui pra eu não desperdiçar coisas. Um, dois. E, meu, olha só como é rápido pra treinar a vida dele. Oh. Ok, ele vai no modo laser. Ok, aquilo se foi, mas. Ah, uh, deixa eu ver. Qual que é o mais fraco? Knights Halberd é o mais fraco. <risos> Propósito, aquilo foi, tipo, meio que incrível ter saltado tudo ali daquela maneira. Ok, agora eu vou equipar o Guardian Spear, porque, tipo, isso aqui é a minha lança mais fraca dentre todos que eu tenho. Uou! A câmera ali simplesmente não sabia completamente o que fazer. Tipo, aquilo foi uma coisa um pouquinho incrível de se ver. Ok, qual é a recompensa? Provavelmente nada de especial, mas potencialmente algo de especial. É, Ancient Core. Eu acho que isso, acho que isso se qualifica como semi-especial. Não é nada super-especial, não é nada sub-especial. É um pouco especial. Ok, sete... Ah, assim que eu terminar mais um santuário, eu acredito que dá pra gente... E pro próximo... Não, acho que para falar a verdade isso vai ser o suficiente para elevar a quantidade de energia que eu tenho ao máximo. Ou será que ainda tem uma roda inteira que eu consigo colocar? Eu não sei, mas ok. Hora de teleportar aqui de novo perto do estábulo. O saco é que tipo demora um pouquinho para você tirar ele e eu não exatamente aprovo esse fato é simplesmente uma inconveniência uma inconveniência que acumula horas quando isso aqui já é um jogo de mais de 100 horas ok, beleza uma coisa que eu não havia pensado tipo, tinha uma arma em cima de um dos estábulos ok, não, era somente um dos estábulos que realmente tinha aquilo oh, eu podia ter pego... Ter equipado ele aqui. Talvez todos os estábulos tenham algumas. É, Pera per, per, per, per um instante. Ah. Você tem alguma coisa? Oh, ele tá falando exatamente do cavalo que eu tenho aqui. O que acontece se eu falar com ele enquanto eu estiver cavalgando? Para falar a verdade, isso aqui foi meio que perfeito. Uh, ok, beleza, maravilha. Yeah, yeah, yeah. Pode correr bastante ou oh, ele disse que talvez não podia fazer alguma coisa. Gostaria de saber do que ele estava falando, mas é OK. Ei, hey. ou oh, isso até causou uma tela de loading aqui é oh, yeah. Peraí, isso aqui é o cavalo da Zelda então, não é? Oh, compreendo. OK, o avô deu para ele. Oh, yes. Oh, não. Aquilo é mais decorativo do que qualquer outra coisa. Ah, compreendo. Ok. Oh, é o neto do cavalo. É claro. Tipo, o cavalo não tá uh, preso junto, etc. Uh, tudo bem. Isso aqui é bem fantástico, etc. Deixa eu ver. quantos Quantas energias você tem? É, ah, somente cinco. Sabia que... Essa decoração ia ter um resultado desse. Ok, deixa eu... Lentamente, ok. Deixa eu parar você completamente. Aí dá pra andar dessa maneira. Meio que <risos> esquisito que é essa maneira mais conveniente de andar ali, mas tudo bem. E novamente, o poder de congelar o tempo. Que todos que são bons com cavalo tem... E é realmente seletivo. Incrível. Mas é ok, deixa eu. Colocar a coisa que é boa... Ao invés da coisa que simplesmente tem uma aparência boa. Ok, ótimo. Fantástico. Excelente. Agora, deixa eu ver... Vai ter... Seis de energia, correto? Ou tô super rápido. Sete? Uau! Isso é bastante, sem dúvida alguma. Ok, tem um coliseu ali. Se eu escalar... Não, não, eu vou dar a volta. Eu vou simplesmente dar a volta... Porque acredito que isso é melhor exatamente nesse momento, mas. Yeah! Agora eu tenho as melhores opções possíveis de cavalgar mais. É, yeah, ok. Se eu não encostar no controle, ele vai simplesmente entrar. Yeah! Não, ele. Ele obedece o caminho. Ele tem um cérebro, por incrível que pareça. Tipo. Ou! Oh, olá! Como vão vocês neste maravilhoso. Nessa maravilhosa noite de hoje? Ok, querem mais? Eu tenho mais. Ok, ok. Uh, muita calma nessa hora. Será que eles deixaram... Bom, se tinha alguma coisa que eles deixaram... Uh, certamente não é algo que eu posso mais adquirir. Bom, a propósito, será que tem alguma coisa interessante aqui na água? Alguma arma esquecida ali que eu posso pegar com magnesis ou algo um ponto de mergulho que vai revelar um ah não sei não parece que não cavalo calma não simplesmente se arremesse fora de controle ah quer saber tem um inimigo ali então provavelmente tem alguma coisa ali ok ei você o que você está fazendo aí e por que você está fazendo aí Uou! Não são esqueletos jogando pedras em cima de mim. A ah, absoluta falta de educação. Eu estou escutando sons. Oh yeah! yeah haha, encontrado! Ok, ótimo, fantástico! Oh, peraí! Eu especificamente ai esqueci que eu não tava com o um escudo equipado. Bom, ele tá equipado, mas tipo, não. Em um estado que eu podia utilizar para os meus propósitos. Ok, deixa eu simplesmente acabar contigo. Eu continuo precisando de alguns órgãos de imóveis. Ok, então todo mundo se foi aqui. E ah, eu vou continuar. Você! Vocês! Esse grupo inteiro! Será que eu consigo acabar com todos? A resposta é. Ok, quantas faixas explosivas eu vou ter que utilizar? Afinal. Ah! Eu um sei, mas. Elas só dão asas. Pra que eu ia precisar de tantas asas? A resposta é Eu não preciso. Mas tudo bem. Meu. Ah, eu percebi que tinha um ponto ali de memória do link que eu acabei completamente ignorando também. Eu nem sei mais onde estava. Isso é algo que simplesmente fica se repetindo diversas. Oh, o que é isso? Além de puro horror. Oh, tava atacando cedo demais. Exceto que aqui. Oh! Ok, tava atacando cedo demais também. E esse? Yes! Ok, definitivamente eu tô ficando um pouco melhor com tipo atirar na hora certa isso certamente é bom ok tem algo de interessante aqui nessas ruínas honestamente essas ruínas por aqui são o tipo de coisa que você explora bem no começo do jogo mas aqui é não simplesmente explorar dessa maneira Continuo aí ah, quer saber eu vou simplesmente e até aqui eu vou decidir nadar mesmo. Tipo, eu tô com energia suficiente pra fazer isso de boa. Seria melhor se eu tivesse a armadura de nadar mais rápido. O que eu poderia procurar, sem dúvida alguma. Mas, ei, hey, eu tô mais interessado nessas ruínas aqui nesse momento. Elas têm seu próprio nome. O que é? Hey, espera um instante... Eu posso acender essa filha. E aqui, um yahaha. Ok, definitivamente a próxima coisa que eu vou aumentar aqui em termos de espaços é a quantidade de arcos e flechas que eu tenho. Porque, tipo, tá começando a demorar pra eu ir ali selecionar as minhas armas, então... Yeah, isso provavelmente é um sinal de que eu não preciso de muitas alendas que eu tenho. Ok, deixa eu ir ali para o outro lado. E eu acredito que dá para subir A ah, e o cavalo vai retornar assim, você tipo, tá uh, De todas as coisas que eu imaginava que eu fosse encontrar aqui, isso certamente não estava na lista. Uh, ok, então. Que tipo de... Oh, yeah, Night's nice Claymore. Parece perfeito para essa situação. Bom, na verdade, outras armas seriam mais perfeitas, mas... Olha, vocês... Entendem que eu não vou simplesmente gastar aquilo num talos incrivelmente básico do início do jogo. Ok. Isso não foi a melhor girada do mundo, mas... Ok, qual é Certo. Oh, uau! Isso causou dano suficiente pra me matar. Pensei que podia passar por debaixo dele, como eu já fiz antes. Uh, ah, yeah. isso não foi uma coisa possível de se fazer ali, como vocês puderam perceber. Meu! Sério mesmo que eu acabei de desperdiçar numa fala desse jeito? Isso é sinceramente decepcionante. Mas, problema resolvido. Oh, a propósito, eu nem peguei a carne daquele pato que eu matei, né? Oh, sim, absolutamente peguei. Tipo, aquele pato não foi desperdiçado. Ok, o cavalo está por perto? Sim, fantástico. Ele não vai passar pela água ali, mas... Pera aí, ele se... Ele anda de uma maneira realista? É o que parece, ele está tendo um pouquinho de problema com navegação, simplesmente pelo fato da água estar no meio do caminho... Então. Yeah. Ok, maravilha. Aqui eu consigo me reunir com ele. E ótimo. Ah, yeah, Eu tenho que ir, tenho que ir pro Coliseu antes que eu acabe esquecendo que é isso que eu quero fazer. Ok, tudo bem. Em frente. Também, tipo, tava aqui. Querendo... Isso aqui é um ponto de memória, não é? O fato disso aqui estar brilhando tanto desse jeito. Ah, sim! Ok, acabei pegando isso por completo acidente. Mas... é, yeah, basicamente o que isso aqui vai ser, vai ser simplesmente uma cena com memórias do Link, etc. Eu, eu vou simplesmente pular, porque eu não tenho necessariamente muita coisa a comentar sobre a história desse jogo, como eu já deixei bem claro em outros episódios, e vocês podem assistir no YouTube e etc. Deixa eu pular. Eu já assisti isso e já observei. E, tipo, honestamente, eu não consigo tolerar a voz da celta desse jogo por muito tempo. <risos> ok. Ótimo. Fantástico. Cavalgar ah, em alta velocidade aqui, provavelmente. Não é a coisa mais inteligente de se fazer. Então... É melhor dar uma... Galopada menos veloz por aqui. Ok, o Coliseu está ali e eu sei que tem muitos inimigos fortes ali, pelo que eu me lembro. Agora eu só, espera isso aqui. Absolutamente não é o Coliseu. Eu não sei porque eu pensei isso. Aquilo, aquilo é o planalto. Ali certamente tem o oposto de inimigos fortes. Ei! Porque ele ainda está se rebelando. Tipo, eu tô com a quantidade máxima de amizade com ele. Quase cavalguei diretamente para um penhasco. Sinto que, tipo, eventualmente isso vai acontecer. Isso, sei lá, soa como algo um pouquinho inevitável. Ok, tem ruínas aqui. Ah, eu acho que isso. É um lugar perfeito para eu dar uma explorada. Porque, tipo... Em ruínas, a possibilidade de encontrar um Yaha é definitivamente boa. Assim como é boa a chance de eu encontrar, sei lá... Algo relativo a DLC. Ah, se bem que... Eu não tô vendo muita coisa por aqui. Tem um acampamento inteiro de inimigos ali, mas não tô... Ligando muito pra ele. Ok. Hora de fazer o que eu tinha dito que ia fazer e cavalgar até o Coliseu. Ah, será que eu me dizia até encontrar isso aqui. Peraí, será que tem um santuário perto do Coliseu? Porque eu tô realmente chegando perto de um santuário aqui. Ah, deixa eu só estar fora aqui. Investigar o que tá acontecendo. Aquilo foi esquisito. Vê o que tá acontecendo aqui. Ok, tem uns... Moblins... Uns Bokoblins lutando contra aquele cara. E eu sei o que fazer com eles. Okay. eu sei o que fazer com eles. Eu sei o que fazer com eles. Tipo, eu só tenho que... Começar a atacar no momento certo. É uma parte... <risos> Ah, sempre é hilário a remissão um bocobir é para longe desse jeito. <risos> ok, bom. Minha mão tá quase quebrando, mas não tem problema. Ok. É, yeah, um risoto que aumenta a defesa. Algo agradável. Ok. E está gato que auto está segura, mas ela não tem sua própria recompensa. Hum não parece que tem muita coisa de interesse aqui então ok eu acho que eu posso considerar aquele risoto como a minha única recompensa mas não antes de eu pegar aquele ah inevitável que existe ali eu vi de longe aquele quebra-cabeça estou condicionado a ver quebra-cabeças de corax eu posso às vezes acabar ignorando alguns mas não aqui Ok, aí, Onde que eu tenho que deixar isso? Ok, já sei onde eu tenho que deixar isso. Dá para as geleias gelatinas ali saírem do caminho? A resposta é definitivamente. Ok, chamar o cavalo é melhor do que ir até ele. Meu, ele tem que fisicamente ir até você? Isso é... Um pouquinho conveniente. Oh, yeah! Eventualmente, quando eu conseguir encontrar wow. <risos> a coisa que me permite teleportar eles, vai ser incrível. Bom, pra falar a verdade, tem uma coisa numa das DLCs que vai deixar o cavalo completamente obsoleto, mas, tipo, eu provavelmente vou fazer uh, as coisas das DLCs. Por último, porque. Tipo, eu abandonei a minha tentativa de fazer o Master Mode justamente por causa das DLCs e seu excesso de dificuldade. Ok, o que você está fazendo aqui? Ok. Você queria invadir o Coliseu e. Oh! Ok. E yeah, ela tá simplesmente com medo demais para fazer isso, mas yeah, eu não me lembrava de você ter que acessar o lugar aqui. ao, Para acessar, você tinha que atirar em alguns olhos e se livrar de, uh, da gosma maligna aqui, mas yeah, parece que isso vai ser necessário. Yeah, se bem pode ser que não também eu não sei eu simplesmente não sei mas eu estou curioso ok aqui dá para eu subir com tranquilidade então eu irei fazer exatamente isso com um pouquinho de visão melhor eu vejo que na verdade não dá para tirar em olho nenhum aqui então é ok Igual aquele cara disse, igual que eu me lembro. Muitos monstros. Oh, yeah. Tem um line ali. Uh, eu vou escalar até o topo primeiro. Ah, eu vou comer algo que me dê o máximo possível de ataque. Mas não antes de... Ok. Será que com pulo diagonal eu consigo ficar... Não! Não! Isso é a pior coisa que poderia ter acontecido ali. E eu não tenho. Ou oh, tenho! Eu tenho um prato energizante. Uf! Salvo. Por pouco. Oh, se eu conseguir. Dá pra. Dá pra ficar aqui? Sim. Sim, dá pra ficar aqui de boa. Então. Dá pra eu escalar aqui de boa. E com isso. Eu tenho a maior capacidade possível de dar uma surra naquele line. Eu podia, tipo, lutar contra todo mundo. A minha volta aqui também. Aí depois, lutar contra ele. Mas não. Ok, Savage Lion Ball. Bomb Barrel. Pera aí. Deixa eu ver qual tipo de... Ok, isso aqui é simplesmente um Lion Azul. Um... Yeah. Jogos já salvei. Acho que vale a pena salvar de novo. O jogo salva, inclusive, o prato que você tem utilizando, né? Yeah, yeah. Ok, e a arma que eu vou utilizar Naturalmente Vai ser o Savage Lionel Crusher para fazer o máximo Possível de dano Ok, hora de Iniciar A Destruição okay. Pera aí, o que? Isso não Deixou ele tonto? Como assim? E eu repito Como assim? Agora sim. Pera aí, o que? O que me atingiu ali? Eu não sei o que me atingiu. Uh, stasis. Será que isso vai ser o suficiente? Oh, ainda não exatamente. Ok. Muita calma nessa hora. Isso foi o suficiente. Yes. Surpreso que essa arma durou tanto a propósito. Levando tudo em consideração. aí Ok. Tava me perguntando o que, que aconteceu com o meu nível de ataque. A resposta é: ele. ele tá perfeitamente ok. Ótimo, ótimo, ótimo. Dá para eu pegar isso tudo. A arma. Honestamente, essa arma é bem fraca. Yeah, é yeah, porque isso. É o Lionel do tipo mais fraco que tem. Tem que lembrar disso. Propósito, uma coisa que vale a pena mencionar sobre o escudo do Lionel é que ele ataca inimigos. Quando você bloqueia ataques, isso é um belo detalhe, sem dúvida alguma. Ok, esse arco... Ele está danificado demais. Acho que vale a pena continuar utilizando ele. Em termos de armas, eu vou continuar com a Nights Claymore até acabar. Deixa eu salvar o jogo antes que eu me esqueça. Porque senão isso vai terminar super mal para mim. Mas, é yeah. Ok, a gente só tem inimigos fortes aqui. Quer saber? Stasis! Ah, yeah! Assim eu tenho a chance de. Ou! Oh. Deixa para lá. A chance se foi. Uh, ok, hora de utilizar a Lion Sword. Ok, quando foi. Yeah! Saco! Ok. Saco! Saco! Eu tenho que parar de tentar desviar alguns quadros cedos demais, né? porque isso... Bom, isso não era o que eu queria, mas tá valendo. Posso utilizar stasers em você e atacar um pouquinho. Pare de desviar, por favor. Ok, quer saber? Utilizar armas uh, não pesadas aqui não parece a melhor coisa que eu poderia fazer aqui que é tipo isso aqui tá simplesmente fraco demais isso tá fraco demais ok agora o Frostblade e yeah, é com o Frostblade pelo menos eu posso congelar ele então yeah e ele só tem uma Soldier's Broadsword não yeah, nessa mente esses inimigos aqui estão bem fracos mas é yeah, Frostblade Normal tem uma quantidade de ataque bem pequena. Simplesmente 27. Acho que é melhor utilizar mesmo com o combo para atacar inimigos, etc., do que qualquer outra coisa, mas. E até onde eu me lembro. A única coisa que você realmente tem por aqui é simplesmente isso. Vários inimigos e talvez tenha um baú ali em cima. Um Yah 2 aqui. Meio que surpreendente que não tem muito além disso. Mas, é, eu acredito que só tem bom lá se vai a minha arma. <risos> ah, quer saber? Eu acho que é melhor eu utilizar isso aqui. Tipo, tiros triplos sempre bons. Ei, você, pare de tentar dar uma volta aqui. Simplesmente não vai terminar bem para você, como você pode observar. Quer saber? Frostblade é bem boa assim, definitivamente. Espera aí, só disclaimer. Não, não, não eu, não, eu não vou utilizar isso. Não vale a pena. Ok, tem um em ali. Ah, quer saber? Eu não vou lutar contra todo mundo aqui, porque isso só parece uma irritação desnecessária. Deixa eu só observar aqui. A situação, ok, ali tem um Lisalfos. E eu não estou mais interessado em chegar no topo do que qualquer outra coisa. Deixa eu utilizar Revales Gale aqui, porque, ao contrário, a situação só fica mais conveniente. Será que você ganha uma recompensa ao acabar com todo mundo aqui? Eu, sinceramente, não me lembro. E eu não tô vendo nenhum baú nem nada, só alguns... Aquele cara disse que tem uma recompensa, eu não sei, eu não sei, e eu não estou particularmente interessado em descobrir aqui nesse momento, porque tipo, eu me lembro de ter ido aqui pelo Indo pro Coliseu, da primeira vez que eu joguei o jogo, e só ter ficado meio que decepcionado com o que eu encontrei aqui, então, é provavelmente não tem nenhuma recompensa. Mas, aqui no topo dessa montanha, eu acredito que eu vou encontrar pelo menos alguma coisa que deve prestar aqui. Ok, deixa eu pular e flutuar aqui, porque aqui tá menos íngreme, mais razoável. Tem algum Yahaha aqui? Não. Tem algo aqui no topo. A resposta é... Não. Ou a resposta é sim. Ok. Isso é uma recompensa razoável. Sinto muito por uh, jogar aquela pedra em cima da sua cabeça. Foi um acidente, eu juro. Ou mais do que um yarrá. Ok. Ótimo o uh, que mais eu consigo além disso? Francamente, eu acho que nada, a não ser que, tipo, alguém tenha dito Ah, coisas, tem uma side quest envolvendo isso, e você tem que fazer isso, isso e aquilo Posso causa da lista, o santuário que eu estava procurando mais cedo Uau, oh, acabei ignorando ele por, por acidente, não é? Estava simplesmente ali, num pequeno declive Ah, vou ver se... Eu pesquiso seu se baú encontrado. Bom, isso não é a recompensa que eu esperava.